Oi, águas pretas e uma limpeza profunda no filtro biológico e em mim mesmo. E aí, beleza? Olha só, é, já tem um tempo que eu estou fazendo uma ressignificação profunda é, em mim mesmo e um mergulho profundo nas minhas raízes porque eu quero mudar um monte de coisa em mim que eu não estou satisfeito. E nessas histórias, como eu tenho uma proximidade muito grande com o ambiente natural, eu gosto muito, eu fico sempre atento também a algumas indicações é, do que é que está acontecendo. Então, às vezes, um, um, um piado de passarinho é, traz alguma sensação na gente, é como se ele estivesse falando alguma coisa para gente. Nesse caso aqui, eu estou lidando com o sistema de, de tratamento. No vídeo passado já contei que, que eu estou fazendo uma limpeza nisso, né? e fazendo uma limpeza interna também. Vamos ver o, o resultado. Tirei plantas, coloquei limpei, coloquei as plantas de volta, e aí reflito um pouco sobre isso lá no final. Vamos dar uma olhada. Ali o biodigestor e aqui o filtro desde 2016 que eles estão instalados, então já tem seis anos. E esse tempo todo eu não havia aberto o, o filtro. Eventualmente, isso quer dizer de vez em quando, é preciso também é, fazer um, uma manutenção mais profunda no, no filtro. E eu resolvi fazer isso hoje. No vídeo passado, eu disse que eu estou passando uma fase, né? que está então aí eu aproveito para trabalhar as coisas emocionais é, é sujeira é sujeira não né mas são resíduos que estão sendo tratados e eu estou tratando o meu também então veja olha aqui é a pedra já limpa eu retirei um pouco de areia e pedra que tinha por cima aqui o, o bidim separando a brita da areia, eu vou diminuir a quantidade de areia, vou aumentar um pouco mais a quantidade de pedra aqui. Aí eu retirei isso tudo, retirei as plantas também que estão aqui do lado, amanhã já recoloco elas no lugar, vou aumentar um pouquinho mais a quantidade de pedra e dei uma lavada em tudo isso aqui. No que está lavando aqui, vai indo para o fundo, as bactérias, os micro-organismos que estavam grudados aqui. Então, eu estou renovando o, o sistema. Fica um pouco lá embaixo para cuidar do efluente que está vindo do biodigestor. Então, está tá ok. E daqui ele vai sair para o outro lado. Tá, eu dei uma interrompida no vídeo porque eu fui pegar a luva, que eu quero mostrar aqui para vocês como é a saída aqui do, do filtro, então da saída ele está indo para o brajinho, e na parte de baixo do, do tubo eu fiz alguns riscos, né? alguns rasgos, de maneira que o efluente que vai subindo ele é drenado por esse tubo vazado por baixo, então o efluente passa por toda essa cama de brita e quando chega naquela altura ele passa para o brejinho. E no brejinho vai continuando o, o trabalho de filtragem e purificação. Legal? pensado em colocar mais uma camada de brita, mas como eu estou com essas lajotas aqui há muito tempo paradas, eu fiz uma cama de lajota procurando direcionar o fluxo que sobe de baixo, né, ele tem a possibilidade de, pelos vãos aqui do das lajotas, ele vai ser conduzido mais lá para o final. É, de repente eu posso até mudar aquela última lajota e, e colocar ó, os cacos para facilitar a subida do efluente. Ok. Aí depois disso eu vou colocar o bidim e acima do bidim uns 10 centímetros dessa areia aqui ó, e voltar com as plantas. Ó, rearranjei a lajota e já cobri com o bidim, tomando cuidado de ali na saída é, não interromper o fluxo que sobe, tomando cuidado de na descida impedir que a areia desça. É, então, bem arrumadinho, Agora é colocar de volta uma parte da areia e fazer o replantio das espécies que eu estou utilizando. Olha, o liro da paz foi muito bem aqui. Assim como a taioba, mas a taioba não vou trazer para cá. O copo de leite eu vou trazer para cá outra vez. E essa outra lindeza, o pessoal chama de banana do brejo. A folha parece um pouco com a da taioba, mas ela é menor e é mais coriácea, ela é mais dura. E ela solta mesmo um pendão que é tipo uma banana. Então ela volta aqui para esse sistema. Eu acho que eu vou deixar uma posição mais central para ela dessa vez parte da areia misturada com um pouco de pedra, que eu havia colocado semana passada já voltei para cá, deve ter uns 10 centímetros tomando cuidado de deixar o bidim para fora né porque eu não quero que a eu não quero que a areia entre aqui nesse vão porque aí ela vai lá para o fundo então aqui é uma cama de bidim em volta toda, todo do, do filtro, ela está cercada, então a areia está contida dentro dessa caminha de bidim. E agora vamos voltar com as crianças para cá e dar uma regadinha. Tudo replantado, a banana do brejo deixei na área central, na parte de trás o copo de leite, como ele cresce mais, então, ele não vai ter problema de insolação. E o lírio da paz, como ele cresce menos e ele foi bem aqui no sistema, eu só não sei se ele se ele vai bem a pleno sol. Depois eu vou conferir. Então, se ele for bem a pleno sol, ele está na parte da frente, a parte norte do sistema, né? o norte está para cá. Ó. Então, aqui ele vai pegar mais sol ao longo do ano. Ele cresce pouco, fica no extrato mais baixo, a banana lança umas folhas mais altas e atrás o copo de leite que vai fechando o sistema aos poucos também. Molhei um pouco a areia do sistema, que é para ela sentar e envolver já as raízes. Estou deixando a mangueira aqui do lado, que mais tarde eu volto para dar mais uma reguinha. E vou acompanhar o sistema alguns dias, ver se está funcionando tudo bem, se está tudo certo, se precisa de um pouco mais de areia, ou se assim está legal. Né? Acompanhando para conferir. Quando criança ou mais novo, jovem, né ah, era comum, a gente... <risos> quando a gente não sabia de alguma coisa, a gente era orientado a procurar o pai dos burros, que era o, o, o dicionário. Hoje a gente procura a mãe de todos os burros, que é a internet. Eu estava com dúvida do lírio do, do lírio da paz. Fui procurar. Ele gosta de lugar mais sombreado. Gosta de lugar úmido. Mais lugar mais sombreado. Conclusão, inverti as coisas. Coloquei para frente os copos de leite. E trouxe aqui para trás os lírios da paz. Vou colocar um pouquinho mais de água, porque eu mexi no terreno, mas estão indo bem, tá, tá tudo legal até agora. E eu continuo trabalhando as questões internas, emocionais, refletindo nas coisas. E vocês sabem, é, é muito comum a gente em conversas com, com os amigos ou consigo mesmo a gente acabar dizendo que fiz merda né? ou a merda está fedendo e quando a gente trabalha com sistema de, de, de tratamento de efluentes e nesse caso aqui é um sistema ecológico né ele também informa algumas coisas pra gente de quando não tá trabalhando muito bem então no vídeo anterior eu falei que ele estava exalando um pouco de cheiro, aí eu resolvi, já fazia tempo que, que eu não mexia, resolvi dar uma, uma boa limpeza e, ao mesmo tempo, eu também não estava muito legal, resolvi dar um mergulho em mim mesmo, que eu já venho fazendo há dias, aliás, há algumas semanas, para dar uma limpeza nas coisas. E olha só, quando a gente percebe que, que fez merda, muitas vezes, na vida, né? Muitas vezes a gente vai perceber isso só lá na frente, quando começa a cheirar mal. Percebe a analogia? Então, no sistema de, de tratamento, o cocô já foi feito lá atrás, né? mas tempos depois é que ele, no processo de, de digestão e tudo mais, que ele eventualmente vai cheirar. E aí vai te lembrar que ele foi feito lá atrás, e se ele está cheirando é porque não foi digerido bem. Então, a mesma coisa com a gente, às vezes a gente faz alguma coisa lá para trás e aquilo fica no nosso inconsciente ou abaixo do nível da consciência e fica atuando na vida da gente e a gente vai reproduzindo aquelas mesmas coisas sem parar. Até que a gente começa a se dar conta e resolve que vai fazer as coisas de maneira diferente. E aí está na hora de chegar e começar a fazer a limpeza necessária. Faz sentido? Eu uso como analogia o sistema de, de tratamento, para mim. Mas a vida dá várias indicações para a gente. E a gente tem que... Ou deveria, né, voltar um pouco e ressignificar algumas coisas, que é para aquilo parar de atazanar a nossa vida. Bom, um pouco de filosofia na frente do filtro biológico. Pois então, por hoje é isso. Se estiver curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, e a gente se vê... No próximo vídeo. Aliás, estamos lançando, estou lançando o meu primeiro e-book. Um e-book que pretende ser é, o primeiro de uma série deles, em cima de tudo isso que a gente tem visto nos vídeos aí, nos estudos que eu tenho feito ao longo da minha vida. Então, aguardem que está saindo. Forte abraço.